Acertou, miserável. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Josimar Luiz. Seja bem-vindo ao canal Coisas que eu te conto. Então, como já é de costume, já vai deixando o um like de vocês para o canal ser divulgado. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se inscreva no canal se vocês não for inscrito. Hoje eu trago para vocês os vídeos mais engraçados da internet. Então, sem mais enrolação, depois da vinheta, Bora pro vídeo. Toca? Achou que eu tava brincando? Nossa Miguel! Pega o passarinho a frente, passarinho que eu peguei aqui! Corre! Ai, tu não gosta tá aquele passarinho! Olha! Que passarinho é? É, é um. é um passarinho da cabeça verde! Ali, sai, é, então. Quando eu puxar aqui, tu pega de vez, viu? Ele não vai voar, não, nem assim acima. Não, não quando... abaixa mais, mão. Quando tu pegar, tu vai ganhar, apagar ele é, de vez, ele vai fugir. Mas tu vai, então, vai, vai. Papilhão. filhão! Tia da pele, você é bota! o <risos> teu pau. cachorro. Sai daqui, seu cachorro. <risos> Punch. No. No. What is this? Ah! Don't even sell! Nossa Senhora! Nossa Step up here on this chair and close your eyes. All right, and then. Everybody fill in, and we're gonna ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm gonna count to three, just relax and fall. Okay, one, two, three. Hello, darkness, my old friend. I've come to. Ah! <laughs> Yeah Achei miserável. Palavra para bem, você é burro, que coisa absurda. Oh, E bom dia, estamos aqui Estamos aqui no, e, no, e, no, e, no, e no depósito de bebida do boy para dizer que, que, que, que, que A sexta-feira A sexta-feira A sexta-feira chegou e com ela E chegou o sol E vamos aproveitar pra, pra, pra, pra, E vamos aproveitar pra, pra, pra, E vamos aproveitar para fazer Os seus, os seus, os seus pedidos Vamos lá minha gente, hoje é sexta-feira, e aquele dia, aquele dia, aquele dia que todo, que, que todo, que, que, que, que todo mundo e todo mundo tava esperando, vamos e vamos, vamos aproveitar a sexta-feira. Para, para, para, para, para, para, para tomar aquela cerveja, jegé, jeje je. e jegé, e je, e, estou, estou, estou esté, estupidamente, jegé, jegé, je. e gelada, e só aqui no Dududu, no, no, no. e no no, no, no. e no, no depósito de bebida do boy, você encontra a cerveja estupidamente, jegé, jeje je, je. gelada, e não esqueça, oh, o oh, oh, oh, oh, o o oh, oh, oh. oh, oh. 8, 8, 8 18, 17 e 4 4504 não esqueça viu Gente, vamos mostrar para vocês como se liga o um chuveiro numa casa de gente é grande. É Tem que primeiro passo, ela bate, faz, Não, bate mais, como é que eu faço Aí... <laughs> no, no, no, no. no. <laughs> <laughs> oração está aqui na minha mão e eu vou daqui a pouco ó visita aqui hein? Tá lá passando ali daqui a pouco eu vou estar tá aqui orando e intercedendo né para você pedindo a Deus para continuar abençoando a sua vida olha aí que coisa linda benção aqui em cima no monte e Deus é, é fiel Deus é maravilhoso a gente está aí faz, aqui para cumprir fazer a vontade dele né e tá me estranhando ali ó tem alguém me encarando aí ah, mas nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos aqui clamar a Deus, pedir a, a Deus para estar a, nos abençoando, abençoando você sua família, tá bom? Deus é fiel. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço aí para a irmã Adriana Dinardi, Júlio César, a Gleison e o Gilles Ju Gil. Meu Deus do céu! <risos> O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder.